Fala galera, beleza? Tô voltando aqui com mais um vídeo dessa vez galera trazendo pra vocês mais uma gameplay Bom rapaziada, o vídeo de hoje eu vim trazer aqui Clash Royale é óbvio que vocês viram que é Clash Royale, porque senão vocês não teriam visto o vídeo Rapaziada, tô com saudade de trazer Clash Royale aqui no canal, mano Porque faz uma conta que eu não jogo também Eu, tenho, eu tinha instalado no, no celular, mas eu fiquei um pouco desanimado, tá ligado? Porque como eu, eu tinha bastante coisa na minha conta antiga eu acabei perdendo toda a minha conta, porque eu não tava logado. Então bora lá, rapaziada. É. Vamos lá, mano. Eu tenho um pouco deck, tá ligado? Como eu iniciei agora. É o Clash Royale. É.. Acabei perdendo a maioria das cartas, tá ligado? Mano, eu devia ter lembrado minha conta, tá ligado? Eu devia ter decorado minha conta. Mas a do, do Boa Stark, rapaziada. Do Boa Stark tá tudo certo, tá ligado? Eu lembro direitinho.. Como eu lembrei, como eu jogava bastante é, Start, Se vocês quiserem estar aqui no canal, quer que eu trave de novo Como eu parei com a saga de postar vídeo de, de seu área, de mobile aqui no, seu, no, no canal Eu acabei parando de jogar a maioria dos jogos O único jogo que eu jogo atualmente que é o Clash... Clash não este, Blastark, que é o único jogo que eu jogo assim, normal, tá ligado? E eu fiquei um pouco desanimado aí com a minha conta do Clash Royale Bora lá então se você não deixa o like ainda, deixa o like aí, se inscreve no canal aí pra ajudar. A gente já bater 27 mil inscritos. Rapaziada, falta um pouquinho, mano. vou pra um amigo seu aí, fala pro brother assim, ó. Aí, cara, inscreva o canal do RLC. Aí, rapaziada, ó. Bora lá, então. Mano, eu tô muito tempo sem jogar, tá ligado? Como eu... Te... Estou muito tempo sem jogar, eu não lembro da estratégia que eu usava E esse robozinho aqui é uma desgraça Eu quero ganhar tentar ganhar uma só pra poder pegar uma caixa, tá ligado? Poder pegar aquela caixa e, e daí é suave, tá ligado? Daí eu ganho personagem novo Precisava de uma é, passar de nível, né, primeiramente Passar, é, passar de arena pra poder conseguir pegar uma caixa não Apesar de se eu ganhar essa daqui, eu já consigo várias caixas, né Porque tem aquela famosa ganha várias caixas ali eu acho que eu vou ganhar assim, mano O cara não tá jogando tão bem não Mas não, eu tava jogando agora pra lembra... relembrar, né Como que joga, que faz tempo que eu não jogo E acabei perdendo Mas como eu já perdi antes, é a nova teoria, né Se você perde uma vez, a próxima vez tu vai ganhar Se você perde várias vezes, não joga mais, tá ligado, rapaziada Porque... Você só vai perder tempo, tá ligado? Às vezes o tipo, só tá perdendo, perdendo, perdendo, perdendo. Não adianta você ficar jogando várias vezes. Que não adianta nada, tá ligado? Eu penso assim, tá ligado? Eu penso assim no, no jogo. Ah, já que eu não tô ganhando, eu vou partir pra outro jogo, depois eu volto e ganho outro. É, o moleque é doido. Segura, pega lá. Não tá sei, é chapéuzinho vermelho. Pô, o cara matou no meu carinho, velho. Desgraça. Mano, é que eu, fora que meus personagens estão muito fracos, tá ligado? Pra eu bater na. Ah, toido, do cara demora muito O cara ainda errou o bagulho Beleza, calma aí, vamos lançar lançar esse aqui Amém. Vou lançar esse grandão aqui Aí eu tenho que lançar o... O, ne... o cara por trás, né? Amém. lançar esse aqui, beleza Lancei esse daqui Vou lançar esse daqui aqui, ó Agora o cara... O grandão vai bater ali Ah, mano, pior que pegaram meu grandão, velho Pegaram meu grandão já, era. Não, uma batida, velho É uma batida só, troca tá? É uma batida só Mano, que loucura Mano, tô ficando... <risos> tô ficando agoniado, já Ah, lancei o grandão sem querer, velho Mas beleza, vou lançar esse daqui aqui Mano, é uma batida só, tropa É uma batida Vai, Foda. Ah, mano, quase Bora, vai É uma batida Aí, caramba, consegui, mano Falta menos de um minuto, tropa Ah, não, não, não, não O cara vai conseguir, velho O cara vai conseguir, mano Não, não Calma, calma, calma Segura, só segurar, tropa É só segurar Aí, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar Mano, aí, caramba Ganhamos, tropa Ganhamos, mano Primeira partida que dá... Da... Da volta aqui do Cachoiado. Na moral, rapaziada. Tá? Na moral mesmo. Mano, vamos jogar mais uma partida então. Pra gente ganhar essas cartas aqui, ó. Falta uma partida só pra ganhar essas cartas aqui. Ó. Ah, mas tá 50, né? Quanto que a gente tá? 50. E quanto que a gente tem? É. tô 30. É, precisaria de ganhar mais um. Um só. Não. Mano, será que eu consigo... Só queria... É, o foda é que eu não tenho muita moeda, tá ligado? Aqui eu vou recuperar só esse daqui, mano Só chapéuzinho aqui, senzão também Aí, beleza, agora... Mano, aqui tem uma carta aqui, velho Não tô entendendo o que não tá acontecendo aqui, velho Não tô entendendo nada mano. Será que é alguma carta que eu já tenho e não posso recuperar ainda, mano? Não tô entendendo essa parte não Bora lá pra segunda partida, então Mano, eu acho que agora eu ganho, tá ligado? Eu tenho que ganhar três... Três... Três troféuzinhos Três torrelios já ganha uma coisa aqui, vou tacar aqui, esse daqui aqui atrás Passa com a proteína, né? O seu guarda-costas Mano, que caixa é essa? Ah, é uma caixa de distração, velho, que loucura Ah, ele tem um, um tipo um ogro Vou o suécio, o aqui, um aqui. Vamos, cara, vamos, cara, mata, mata, mata mano, Os carinha tudo morreram, velho, os carinha tudo morreram, mano Mata, mata, mata Mano, eu queria, eu queria muito aquelas caveirinhas agora, tá ligado? Aquelas caveirinhas é o que mais tirou dano. Beleza. Vou atacar chapéuzinho aqui primeiro. Aí eu vou atacar o grandão aqui. Vai, vai, caramba, vai! Ah, mano, o cara fica lançando essa merda aí, velho. O foda é que eu tô muito sem personagem, tá ligado, mano? Ó, meu personagem já morreu ali. Tá com essa merda. que, que é isso, mano? Ah, tá. Aí eu, eu pensei que o cara não tinha pegado uma torre. Falei, é WTF, né, mano? Só pode o cara tá roubando o bagulhinho. Mano, será que existe hack no Clash Royale, rapaziada? Comenta aí pra mim. Nunca vi nenhum hack, tá ligado? Acho que o único hack que você tem no Clash Royale é comprando... Comprando literalmente as cartas, tá ligado? Aí você consegue ficar muito. Mano, é... Rapaziada, agora não vou conseguir não, mano. Não vou conseguir não. Ah, mano, até desanimei agora. Mas não vou desanimar não, vou até o final. Vou montar minha estratégia aqui, calma aí. Ah, mano, o cara lançou o fedido aqui, velho. O cara lançou o fedido aqui, mano. Calma aí. Vai, vai, mata. Mata, mata. Mata geral aí. Pô, ah não, mano, mano, mano. que merda, velho, na moral Mas bom rapaziada, eu... o vídeo foi esse aí, foi a volta aí do Clash Royale Se você gostou rapaziada, deixa o like aí mano Eu vou botar meu link aí pra RLCDH, quem quiser Eu vou estar tá criando um clã aí a hora que eu chegar no nível, tá ligado, pra conseguir clã E vou tá jogando aleatoriamente aí pra pegar mais cartas, tá ligado Então é isso aí rapaziada, se você gostou da volta do Clash Royale aí Deixa o like, se inscreve no canal aí Ooh.